Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do RoboHJTRD e o vídeo de hoje é mais uma vez de comprinhas dessa vez temos comprinhas de maquiagem que eu sei que é o que vocês mais adoram tinham vários produtos se acabando na minha coleção de maquiagem então eu tinha que fazer comprinhas ainda mais agora que a gente tá de quarentena eu tinha que me preparar pra poder produzir conteúdo pra vocês durante a quarentena, né? ou seja, fiz estoque de maquiagem Ai, temos muitos produtos aqui, né? Eu gastei quantos? mais ou menos uns 500 reais, 600 em maquiagem? Não sei. E hoje eu vou compartilhar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 Então, gente, vou começar com a sacola maior Porque eu gosto muito de vocês Então não vou deixar vocês na curiosidade A sacolinha menor fica pro final Pronto, gente, tô aqui com a nota fiscal da primeira loja Que é a da sacola maior E o total do meu pedido nessa primeira loja Foram R$423,86 Foi um valor alto, mas foi uma excelente compra Porque eu tive um desconto de centavos, Porque eu ganhei um desconto de 30% E já já vou explicar pra vocês como é que eu consegui Então meu pedido saiu por 312 R$ 64 é auge. Primeiramente, eu vou começar com o maior item da sacola que são esses cílios postiços esse kit aqui. Esse kit é da Hello Mini e ele vem 10 pares de cílios postiços 3D eles são bem no estilinho de cílios que eu gosto sabe? Que tem as cerdas finas, bem separadas e longas. Não gosto de cílio com cerda grossa, assim, como vocês estão vendo esses meus aqui são bem fininhos mas são bem longos, sabe? Bem espalhadinhos esses 10 cílios saíram por 43,90. Geralmente esses cílios individuais aqui, que é só um par eu eu compro. Custam R$ 6, reais esses modelos parecidos com esse. Então, pra vir 10 e custar só 43 eu achei um bom negócio. Assim como eu falei, a marca é Hello Mini e a única coisa que vem escrito na embalagem é esse postiços 3D. Com desconto, eu não tinha prestado atenção, gente. Fala R$ 43,90, com desconto eu paguei R$30,73. Então compensou demais esses cílios postiços 3D. Tô bem feliz de ter comprado. Não sabia que eu tinha pagado tão barato. Sabia que eu tinha pagado barato, mas não sabia que eu tinha pagado tão barato assim. O segundo item que eu comprei foi uma paleta de Sombras. Eu comprei essa paleta de sombras mate que se chama Luxo da Ludorana. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu já tenho uma dessas paletas grandes aqui da Ludorana, que eu gosto muito. Mas, gente. A bichinha já tá na hora de se aposentar, né? Essa aqui é a antiga que eu tinha, ela já tá bem acabada Vocês estão vendo que eu usei ela demais O que significa que eu gosto muito dessas sombras Meu único problema com essas paletas grandes aqui da Lodorana É a embalagem que realmente são extremamente frágeis Eu já fiz uma resenha específica dessa paleta aqui Se você ainda não conferiu esse vídeo, clique aqui pra assistir depois que esse vídeo acabar Vem com muitas cores novas, cores inclusive de quartetinhos que eu tenho e adoro Que faltavam nessa paleta anterior E vem algumas cores repetidas nessa nova que tinham na antiga, infelizmente já se acabaram, então se quebraram porque como eu falei, essas paletas são frágeis mas essa anterior aqui tinha 18 cores e essa nova aqui tem quantas? que eu nem sei tem 32 unidades, gente ou seja, vem bem mais sombras e também vem bem mais cores tem muitos tons neutros, vocês sabem que eu não gosto muito de tom neutro, né eu sou mais... Do lado colorido da maquiagem Mas nunca é demais ser sombra neutra em casa Então achei essa paleta uma ótima aquisição O preço dela era R$54,90 Eu acho um pouco alto Um valor pra uma paleta tão frágil assim Mas com desconto que foi um pouco menor Os produtos da Lodurana foram os únicos Que eu não tive um desconto de 30% Foi um desconto de apenas 20% Eu paguei R$43,92 nessa paleta Continuando na vibe de paletas E também na marca Lodurana, Eu comprei dois quartetinhos de sombra da Lodurana. Essa que se chama Fundo do Mar É muito linda, inclusive eu dei uma roubada e já usei essa paleta aqui hoje pra gravar pra vocês. Porque eu tava com muita curiosidade de saber como é que ia performar. E eu achei lindos esses tons. Essa que se chama Fundo do Mar. Tem esses quatro tons aqui. E outra que eu comprei que não tem uma temática em específico. Se chama apenas Quarteto de Sombras Matte. Mas que tem uns tonzinhos de roxo e meio malva assim, bem profundos. Então eu gostei. Cada paletinha dessa custou R$14,99. Foi um valor muito barato. Mas eu ganhei um desconto de 20% nas duas. Então nas duas eu paguei R$23,99. 98, ou seja, compensou bastante eu comecei o vídeo já mostrando os cílios pra vocês e as três paletas de sombra porque eu falei que eu consegui um desconto muito bom nessa compra, né? Mas é porque eu comprei as minhas maquiagens no atacado, o resto exceto essas aqui, mas na loja em que eu tava comprando porque o valor da minha compra já estava bem alto a moça do caixa continuou me dando desconto pelos cílios, mesmo levando uma cartela só e as paletas sendo diferentes porém todas da mesma marca, então ela me deu um desconto de 30% nos cílios por a compra ser alta e um desconto de 20% nas paletas por elas serem da mesma marca. O próximo item que eu comprei foram colas de cílios, né já falei um milhão de vezes nesse canal que as minhas colas de cílios favoritas são essas daqui New York, olha, essas aqui estão todas acabadinhas de tanto que eu uso, então já fica a dica aí se você gosta de comprar muita maquiagem ou se você é maquiador ou se você é apenas entusiasta e gosta de guardar as coisas em casa e gosta de pagar mais barato tente comprar em atacado nas lojas aí da sua cidade pra ver se compensa mais, por exemplo cada colinha dessa custa R$24,90 individualmente, mas nas três eu paguei apenas R$59,76 ou seja, eu paguei quase R$60,00. Os próximos itens são esses pós aqui que eu tava com muita curiosidade de testar que são os pós translúcidos da linha Fuse da Ruby Rose. Esse aqui eu até abri um pouquinho porque eu via nas resenhas as pessoas falando que ele é ultra fino e gente, realmente as pessoas não estavam brincando. Ele é ultra fino que até de a embalagem ele já voa muito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver as partículas na câmera. Ele também tem um cheirinho que me lembra coco. Não sei se essa é a fragrância, mas me lembra coco, gente. Cada pozinho desse custa R$16,99 individualmente, e nos três eu paguei R$35,68. Ou seja, eu acredito que compensou bastante. Por garantia, a gente vai nos tradicionais, né? Se você acompanha aqui o canal e as minhas diquinhas ou se você já viu o vídeo onde eu comparo todos os meus pós baratinhos você sabe que um dos meus pós favoritos é o pó da Playboy Eu amo muito esse pó, ele é muito fininho, ele é muito eficiente ele matifica perfeitamente a pele já sei que funciona, já sei que eu vou amar e eu sempre tô voltando na loja pra comprar um novo então agora nessa época de quarentena, que é pra todo mundo ficar em casa é melhor eu já estocar tudo pra não precisar voltar na loja, né? E cada pozinho da Playboy desse ficou por R$8,75, ou seja, um desconto de 30%, uma coisa que já é super barata pelo menos pra mim, que uso muita maquiagem e sempre tenho que voltar pra comprar compensa muito comprar no atacado já, e ter em casa pra não precisar estar tá voltando na loja também Auge! Logo em seguida, né? Já mostrei pra vocês o pozinho da linha Fuse, da Ruby Rose. Também comprei as bases da linha Fuse, da Ruby Rose. Eu nunca testei essas bases. Elas foram lançadas até recentemente. Tem pouco tempo. E elas vêm numa proposta nova. A embalagem tá bem diferente do que a gente já viu a Ruby Rose fazendo. Assim, nem tanto, né? Porque também é em bisnaga ainda. Mas, sabe? Tá numa proposta diferente. A cartela de cores foi feita de uma forma bem mais inteligente do que as dos últimos lançamentos, né? Que a gente teve que puxar a orelha da Ruby Rose pra ela corrigir aquilo ali. Porque tava uma patifaria antes, gente mas dessa vez, acertaram tudo direitinho mudaram o nome dos tons, né no primeiro lançamento era L1, a minha cor aí no segundo lançamento virou badge 2 ou badge 3 e aí quando eu fui comprar essa, eu fiquei em dúvida se a minha cor era a castanha 20 ou a amêndoa 30 porque a castanha 20 é correspondente a bad 2, o lançamento anterior e a amêndoa 30 é correspondente a bad 3, do lançamento anterior e eu ficava entre as duas, então já comprei as duas essas duas aqui são amêndoa, que eu acho que é a que vai dar mais certinho pra mim e essa aqui é a castanha então já comprei pra testar, se vocês quiserem resenha, comenta aí tudo que vocês estão vendo Aqui, se vocês quiserem resenha, comentem embaixo que eu posso gravar pra vocês não falei quanto eu paguei né, cada base dessa custa R$18,99 originalmente e com 30% de desconto eu paguei R$13,29 nessas bases, gente como eu falei, eu não sei se elas são boas, mas se elas forem boas já compensou o próximo item é um item que por incrível que pareça eu conheci ontem no Instagram são essas esponjinhas de microfibra da Macrylan, o que proporciona uma textura mais bem feita né? um acabamento, por exemplo, se você usa uma base de alta cobertura, muito melhor com um acabamento mais natural e também as microfibras evitam que a esponja sugue tanto o produto quanto a esponjinha tradicional cada esponjinha custaria R$15,99 originalmente e com 30% de desconto eu paguei R$11,19. Por fim eu só tô com um item desse, apesar de ter comprado três Porque é um lápis delineador para olhos preto, né? Um lápis de olho preto E eu já tenho vários na minha coleção E eu não uso tanto Mas quem usa muito lápis de olho preto é a minha mãe Então eu comprei três e já deixei dois com ela Trouxe um aqui pra manter na minha coleção E também pra mostrar pra vocês no vídeo Que é esse lápis delineador para olhos à prova d'água, né? Como ele promete Da Luisance. O preço original dele é R$8,99 Mas eu paguei R$6,29 Com uns 30% de desconto em cada Eu sei que a minha mãe adora lápis de olho Se ela não for usar nada no dia. Tá usando pelo menos um lápis de olho. Não sei se é bom, mãe. Se não for bom, desculpa. <risos> e pra essa primeira sacola conclui, né? Ó. Todos os itens que eu comprei lá, a sacola tá vazia. Mais uma vez, pra quem quiser saber, eu gastei R$423,00 com um desconto, né? Que foi muito bom, que eu falei o tempo todo pra vocês. Ficou 312, porque meu desconto foi de R$111,22. Vou mostrar agora a sacolinha menor pra vocês. Comprei alguns makes de blogueiras que vocês conhecem, né? Inclusive de blogueiras que já foram polêmicas nesse canal. Porque vou gravar alguns outros vídeos focados nessas marcas. Então fica ligado que vai sair no canal. Mas hoje eu já vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá na loja. Vou começar. Vamos começar primeiro com essa caneta delineadora de Mari Maria Makeup. Já tinha visto pra vender, mas não tinha tido interesse de comprar. Mas eu vou gravar um vídeo específico de Mari Maria Makeup e de Boca Rosa Beauty, né. Já dando spoiler aqui dos próximos produtos que eu vou mostrar pra vocês. Então eu decidi comprar. Eu paguei R$29,90 nessa caneta delineadora lá na Renner, né. E é uma caneta delineadora pra olhos normal, na cor preta, gente. Nada demais. Enfim, os próximos itens que eu comprei também são da Mari Maria. E são os batons líquidos. Comprei três tons, né, os que eu mais gostei, que eu vi lá esse primeiro aqui que vocês estão vendo é a cor ash que inclusive é a cor que eu estou usando nos meus lábios hoje eu amo batons nesses tons, todo batom nude que eu vejo eu compro né gente eu tenho 300 batons nude que são iguais pra todo mundo mas pra mim todos eles têm uma diferença <risos> enfim, essa aqui é a cor ash, que eu achei muito linda esse aqui é o blazing, né que é um vermelho, é um vermelho meio queimado eu achei bem bonito, mas ao mesmo tempo ele é bem vivo é uma combinação bem clássica, e é ao mesmo tempo bem bonita, sabe, não tem erro esse batom como eu falei, é na cor blazing e por fim nós temos o frosty, que se parece muito com o ash, mas eles têm diferenças o frosty é um pouco mais avermelhado, enquanto o ash é um pouco mais acinzentado como o próprio nome já diz, né, ashes, cinzas, ash acinzentado, mas ambas as cores são muito bonitas então esses foram os três batons da Mari Maria que eu comprei em cada batom desses eu paguei R$29,90 que inclusive é o mesmo preço da caneta delineadora que eu mostrei pra vocês antes Vamos pular um pouquinho pra boca rosa Que é esse corretivo chamado Peônia, né Que é um tom mais claro do meu rosto Mas como vocês sabem, eu gosto de usar tons mais claros no meu corretivo Infelizmente eu procurei a base da minha cor e não tinha Só tinha cores muito claras Gente, eu juro pra vocês que ainda tem base aqui dentro desse tubo Muito provavelmente eu vou ter que pedir online Se as pessoas ainda continuarem fazendo entregas, né Vou pesquisar alguma loja que esteja fazendo entrega Com toda essa crise que tá acontecendo no mundo Mas comprei o corretivo, né Paguei 35,90 E a minha cor do corretivo é a número 2 Que é a Peônia. Gente, alguém manda a base número 3, Francisca, tá? Da Boca Rosa, na minha casa postal. Beijo, louca. <risos> Comprei mais um batom da Boca Rosa e adivinha: é nude também. <risos> recentemente eu mostrei pra vocês aqui no canal o batom boca rosa nude e agora eu trouxe o queimado eles dois são muito parecidos, mais uma vez gente, eu tenho 300 batons nude que ninguém vê a diferença, mas eu vejo assim como os outros dois batons da Mari que eu mostrei lá o exemplo, é que um é mais acinzentado e o outro é mais avermelhado no batom da boca rosa eu peguei R$35,90 mesmo preço do corretivo eu comprei o pó facial da boca rosa na loja que eu estava comprando tinha a marmory 1 e a 2 eu acho que as duas cores seriam boas pra mim, mas eu optei pela 1 porque eu gosto dessa região central aqui do rosto bem iluminada então comprei esse pó, espero que ele seja muito bom, né espero que eu goste dele tanto quanto eu gostei da base e esse pó custou R$45,90 voltando para a Mari Maria tan tan, tan tan tenho aqui outra base e corretivo da Mari Maria que foi um item que causou certa polêmica só nesse canal aqui porque é um item que eu não gostei tanto assim tenho aqui a minha antiga base e corretivo que eu só gosto como corretivo mas comprei uma outra aqui porque como eu falei pra vocês estou planejando uns vídeos aí com produtos Mari Maria com produtos e agora eu comprei a cor nude, que eu acredito que é mais adequada para o meu tom de pele. Então fiquem ligados aí nos próximos vídeos que eu vou testar todos esses produtos que eu tô mostrando para vocês. Comprei a paleta Girl Power, da Mari Maria Makeup também. Não vou falar as minhas opiniões sobre essa paleta agora. Também não vou falar o que eu acho sobre história de cores, não vou falar o que eu acho de nada disso. Vou salvar tudo isso para o vídeo que eu tô planejando. Mas vem seis sombras dentro dessa paleta aqui. E essa paleta custa 69,90. Foi o preço que eu paguei nela. Então tá aqui pra vocês verem. E por último, acabou de maquiagem, gente. <risos> aqui dentro só tinha um esmalte ainda, que eu achei que era outro produto de maquiagem, mas não era. Enfim, a sacola não tem mais nada. Todos os produtos, tirando o esmalte, né? Porque esmalte não é maquiagem, gente. Esmalte é esmalte. Ai, como eu sou inteligente nas minhas frases. Enfim, todos os produtos de maquiagem, fora o esmalte que eu comprei lá na loja, saíram por R$363,10. No total, juntando todas as maquiagens que eu comprei hoje, tanto as da primeira loja, contas da segunda loja que eu mostrei aqui pra vocês. As makes que eu comprei saíram por R$675,74. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de conferir todos os produtos de make que eu comprei aqui, que eu mostrei pra vocês, deixa o seu like aí embaixo, comenta quais desses produtos você tem aí na sua casa, ou você tem curiosidade de testar, qual você tá mais ansioso pra me ver, dar opinião e também testar aqui no canal. Você também pode comentar alguns desses produtos aqui que eu mostrei que você gostaria de ver resenha minha aqui no canal, se gostaria que eu testasse trouxesse a minha opinião aqui elaborada em um vídeo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, aqui a gente tem muitos vídeos de beleza, maquiagem, unhas moda, enfim, tudo relacionado a beleza e entretenimento tem aqui no canal, então... Se inscreve, dá uma conferida aí. Considere também me seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Principalmente no Instagram, que lá tem muitos conteúdos ligados à beleza e maquiagem. Em arroba é o meu username em todas as minhas redes sociais. Então não deixe de conferir. Com tudo isso eu dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you!